Bora fazer uma aula 100% gratuita e o mais legal de tudo, ao vivo comigo? Então, se você for a fim de participar dessa aula, eu vou deixar aqui um link para você entrar no meu grupo VIP, beleza? Neste grupo eu vou marcar a nossa aula e nele também disponibilizar backing track e PDF que foi utilizado na aula, beleza? E de quebra, vou lhe dar um mega desconto no meu novo curso chamado Rock Evolution. O Rock Evolution terá a mesma pegada, com aulas ao vivo. Quer saber mais sobre a aula gratuita e também do Rock Evolution? Entre no meu grupo VIP. Valeu, meus queridos!